Sou engenheiro, sou empreendedor, tenho negócios na área de moda, na área de construção, hotelaria, varejo. E durante muito tempo também atuei como voluntário em entidades, seja a Federação de Indústrias, fui presidente da Federação do Espírito Santo, também fui presidente do Conselho do Sebrae do meu estado, é, diretor do SESI, do SENAI e assim por diante. Ou seja, aprendi desde cedo, a poder compatibilizar a minha vida pessoal com a vida profissional e também com o associativismo, ou seja, com o voluntariado. E isso fez parte da minha vida ao longo dos anos. Bem, eu costumo brincar dizendo que minhas primeiras experiências empreendedoras aconteceram ainda na minha adolescência, ou seja, com 10 anos vendi refresco na feira, depois vendi avon com minha mãe, também fiz artesanato e. Como todo, no meio do, da minha turma, resolvi fazer engenharia. Meu último ano de engenharia era aquela loucura, né, de fazendo... Tinha quatro empregos, nem né, ainda conseguia ter a melhor média da turma, uma loucura, quase não dormia, né. E, e trabalhei um tempo como engenharia e acabei entrando, tendo meu negócio próprio, que é na área de moda, que eu tenho a marca Cobra d'Água, né, a marca de moda Cobra d'Água. E também... Continuo ainda também atuando na área de construção, onde eu estou construindo hotel, resort, coisas desse tipo. E uma das coisas que eu tenho feito é que eu gosto de escrever também. Eu já estou no meu sétimo livro, inclusive todos os livros que eu escrevi, você pode fazer o download grátis no, no meu site, que é tem dois sites que você pode encontrar, no www.lucasizoton.com. .com.br ou no www.cobradagua.com.br e todos os meus livros estão ali disponíveis para download onde eu compartilho um pouco da, da, das minhas experiências que eu adquiri ao longo dessas décadas. Olha, o Brasil já passou por várias crises e hoje mesmo passa por talvez a maior crise dos últimos 50 anos. É, mas... Uma coisa que nós temos que até deixar bem claro, é que a gente só aprende fazendo. E é normal os empreendedores, eles terem insucessos ou até mesmo fracassos. As estatísticas mostram que os empreendedores com maior sucesso em nível mundial, eles tiveram em média... Três grandes insucessos, ou seja, três fracassos, já quebraram em média três vezes. Eu estou nessa média de três e espero não, me, não ampliar a média. E tive sorte ainda de, de ter tido os insucessos quando eu era mais jovem. Isso me deu um pouco mais de experiência para que eu pudesse enfrentar os obstáculos que hoje, do dia a dia, todos nós enfrentamos. Primeira coisa, você tem que entender um pouco do seu mercado, ou seja, a primeira coisa é identificar o público-alvo. Vou dar um exemplo prático e bem simples. Se você quer abrir uma loja, a primeira coisa de tudo é definir que público-alvo eu quero. É infantil, é adolescente, é jovem, é adulto, é sênior? A partir daí você vai até identificar que tipos de produtos pode vender, aonde vai se localizar a loja, qual o nome que vai ter a loja, que tipos de produtos, fornecedores você vai identificar para serem seus parceiros. Ou seja, primeira coisa na área comercial é identificar público-alvo, mercado, onde entra aí concorrentes, fornecedores, para que você possa fazer um, um, um bom planejamento. Até, mas, E não tente cair naquela ilusão, ah, vou fazer para tudo, para criança, para bebê, para adulto, pra, é, para o pessoal da terceira idade, ou eu vou fazer para carro, para bicicleta, não, é muito difícil. Hoje, você tem que buscar a teoria da cauda longa, nichos de mercado. Quanto mais você buscar nichos de mercado, mais você vai entrar no oceano azul, ou seja, oceano azul onde você tem menos concorrente, o oceano vermelho é aquilo onde você tem muito concorrente. E vou te dar um conselho mesmo que você está começando. Tem três grandes coisas que pode fazer quebrar uma empresa. Cuidado. A primeira é querer ter a estratégia do preço mais baixo. Sempre você vai encontrar alguém que faça preço mais baixo do que você. Segundo, é querer fazer, eu quero ser o maior. Para você ser maior, você precisa vender com grandes escalas, botar preços lá embaixo, é... Atingir todo o mercado nacional, atingir o mercado internacional. É muito difícil. E o terceiro, cuidado também, que todo mundo quer ser o melhor. Ser o melhor significa você botar muito valor agregado, muito benefício nos seus produtos e serviços. Só que muitas vezes o seu público-alvo não dá valor àquilo que você agregou valor. Ele não vai perceber valor agregado. E sabe o que é valor agregado não percebido? É desperdício, é custo que vai diminuir sua rentabilidade e pode até mesmo inviabilizar seu negócio. É fundamental para o empreendedor construir relacionamentos, porque vender é construir relacionamentos. E por mais que o um empreendedor ele, ele queira ser um técnico, no fundo ele tem que vender uma ideia, ele tem que vender é, esse benefício que o seu produto ou seu serviço pode fazer para o seu público-alvo, para os seus clientes. Então, ele tem que aprender a construir relacionamentos. Até mesmo se for tímido, tem que aprender a não mais ser tímido. Até porque ele vai precisar ter muita iniciativa, aproveitar muitas oportunidades. Uma coisa que eu sugeriria aos jovens, ou mesmo aos adultos que querem ter seu próprio negócio, é que estudem muito, busquem muitas informações, procurem conversar com quem já atua nesse ramo, seja ele um fornecedor, um concorrente, um cliente. Procure fazer um plano de negócios, quanto mais detalhado, melhor. Agora, lembre-se também que nenhum plano de negócio vai te dar todas as informações necessárias. Você vai ter que arriscar riscos calculados, é claro. Então, é, procure começar de maneira pequena, até porque os eventuais erros que acontecerem e que vão acontecer, eles vão te fazer perder menos dinheiro. Mas, olha, nós temos que realmente trabalhar bastante quem quer ter seu negócio, e saber que o Brasil, apesar de gerar oportunidades, também tem muitos obstáculos em virtude não só da economia atual, como também é, da nossa burocracia. Mas o Brasil, hoje, cerca de 13% dos brasileiros em idade de trabalho são empreendedores. Ou seja, para cada oito pessoas que estão tá em idade de trabalhar, um é empreendedor. Ou seja, tem seu próprio negócio também. Mas lembre-se, empreendedor não é só aquele que tem seu negócio. Não é só o dono, o acionista. Eu mesmo tenho gerentes que são muito empreendedores. Eu já vi empresários, donos de empresas, que não são muito empreendedores. E os seus colaboradores, alguns empregados, eram até mais empreendedores do que ele mesmo. Mas, ó, se esse é teu sonho, ter seu negócio, arrisca, faz um bom plano, risco calculado, muito trabalho, muita persistência, rede de contatos e vai à luta. Bom, eu vou até... Por coincidência, estar aqui na minha frente. Esse foi o meu primeiro livro há 20 anos atrás. O Voo da Cobra. Nesse livro, eu conto a minha, um pouco da, da minha história de empreendedorismo, da minha infância e mesmo um pouco da história da marca Cobra d'água. Tem um capítulo aqui que eu acho interessante, se não me engano é o, é o terceiro, que fala aprendendo com meus erros e fracassos. São muitos. É, então... Esse foi o primeiro livro. E o meu sétimo livro, por enquanto, é o último por enquanto, eu tenho mais uns três livros que eu já comecei, já fiz o briefing, alguns já comecei a escrever. Esse aqui é Seja um Cobra nas Vendas. Foi uma, uma oportunidade que eu identifiquei para a marca Cobra d'água, o número cobra é uma brincadeira com os cobras, porque cobra d'água é o de é best, o campeão, o que se destaca. E quando eu botei 88 dicas para vendedores de loja, porque 88 foi a data da fundação da cobra d'água. E o número 8 é um número cabalístico, que tem muito significado, que significa prosperidade, sabedoria dos negócios. Então, esse livro eu fiz para vendedores de lojas, onde eu procuro estimulá-los o tempo todo a construir relacionamento no atendimento, na venda. Por quê? Vender é construir relacionamentos e satisfazer as necessidades dos seus clientes, de forma rentável. Não adianta querer dar tudo para o cliente se você vai ficar no prejuízo. Então, esse livro aqui, eu, no fundo é um resumo dos meus, vamos dizer assim, 40 anos de, ou quase 50 anos de comércio, já que eu comecei a vender refresco na feira com 10 anos de idade, onde eu pude, ao longo das décadas, sair registrando tudo aquilo que os vendedores falavam de lojas... O que, que eles faziam para vender mais? Opinião dos lojistas. Opinião de consumidor final, falava o que, que apreciava no vendedor. Então surgiu um livreto pequenininho, de bolso, para os vendedores de lojas, com 88 perguntas. Eu não afirmo nada, eu só faço perguntas. É um livro estilo, se, como se fosse um coaching. Como se eu fosse o coach e os vendedores fossem um coachee. Ou seja, eu faço perguntas, claro que eu coloco algumas reflexões, mas para que as respostas venham lá dentro de cada vendedor. Então, foi minha contribuição. Por quê? Eu entendo que para a marca cobra d'água poder ela se destacar em nível nacional, como já se destacou e continuar se consolidando, eu preciso ajudar primeiro o meu cliente. Se o meu cliente estiver bem, com uma equipe capacitada, ele vai vender mais, ele vendendo mais ele vai comprar mais de mim, eu vou ficar bem. Ou seja, é, é dentro até de, uma, de um conceito assim do líder servidor. Se eu servir as pessoas, eu vou ser bem servido. Se eu fizer meu cliente ter lucro, ter capacidade de crescimento, eu vou crescer também. Então isso, essa aqui é a historinha desse livro, Seja um Cobra nas Vendas. O Peter Drucker, nosso Papa da administração, ele falava até uma frase, se você não conseguir administrar o seu tempo pessoal, você não conseguirá administrar seus negócios. Então desde menino eu sou, no meu tempo era chamado de capeta, agora eles me reclassificaram, eu sou hiperativo, quer dizer, eu sempre fui uma pessoa que dormiu pouco, mas que já começa agora a fazer falta na minha idade, mas eu sempre dormi muito pouco, eu sempre fazia muita coisa ao mesmo tempo. Então eu, eu começo logo cedo e consigo, apesar do, do homem ter dificuldade de fazer muitas coisas simultaneamente, eu, talvez o meu lado feminino me ajude a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu, às vezes eu estou trabalhando no computador, de um lado estou ouvindo televisão, estou lendo no meu iPhone e se bobear ainda estou fazendo outra coisa do meu lado e conversando com alguém. Então eu consigo fazer várias coisas e eu ganho muito tempo com isso. Claro que eu tenho alguns, vamos dizer assim, alguns macetes, né? algumas dicas. Por exemplo, hoje eu tenho, uso motorista. Mas não uso motorista porque eu não sei mais dirigir ou porque é frescura, não. Porque como eu perco duas, três horas no trânsito por dia, eu sento dentro do carro, no banco de trás, que já virou um escritório, o porta-mala tem gavetas do meu, com documentos e tudo, e eu fico trabalhando. Eu ganho duas, três horas a mais. Qualquer, eu tenho uma minha mochila que sempre pesa cinco, oito quilos. Por quê? Ali dentro está cheio de documentos para me ler, cheio de coisas para fazer, além do iPad e além do iPhone, que eu me contato o tempo todo. Ah, eu faço palestra por, por Skype... Eu, eu faço entrevistas e, e sempre utilizando é, a, a, os recursos tecnológicos, mesmo a gente tendo, eu tenho vários grupos de WhatsApp, quando eu sento para esperar meia hora no aeroporto, é meia hora de trabalho contínuo, interagindo com todo mundo. Então, ou seja, eu, eu ganho muito tempo com pequenas coisas, procuro tomar banho rápido, é, sou, é, eu vejo pouca televisão. Por exemplo, tem, muito, tem amigos meus que dizem que não tem tempo para nada e que ficam quatro, cinco horas de um dia na frente de uma televisão. Eu fico na frente de uma Globo News, ou de um jornal, ou de algo muito pontual, um musical que eu interessa, um jogo muito importante. Mas o resto, eu ganho esse tempo. Então, se eu contar que eu ando com motorista, que eu durmo menos que eu vejo pouco televisão, sou muito rápido, faço várias coisas ao mesmo tempo, realmente, eu tenho normalmente 6, 8 horas no dia para trabalhar mais do que as pessoas normais. As pessoas que são assim, medianas, vamos assim dizer. Então eu ganho esse tempo. Então por isso eu trabalhei... É... Ah, além do mais, eu também trabalho uma média de 80 horas por semana. Trabalhar não, eu me divirto. Porque como eu gosto tanto de trabalhar, eu não trabalho, eu me divirto. O Confúcio falava o seguinte... Trabalhe, trabalhe naquilo que gostes, que você nunca trabalhará na sua vida. Ou seja, você vai se divertir o tempo todo. Para mim, trabalhar é diversão. Às vezes dá o mesmo prazer do que eu ir no churrasco com amigos, até do que ler, ler um bom livro, ou mesmo ir num cinema. Eu adoro trabalhar. Mas eu não sou workaholic, quer dizer, um maníaco por trabalho. Eu me considero, talvez estou me, é, me reclassificando, work lover, um apaixonado por trabalho. Então é mais ou menos isso que me faz eu ganhar mais tempo do que os outros. E realmente, essa é a primeira pergunta que quem me conhece me fala. Como você arranja tempo para fazer tanta coisa ao mesmo tempo? Mas é realmente sendo objetivo, rápido, economizando quaisquer 10 minutos. Olha, primeiro eu curto viagem. Eu tenho. Eu conheci mais de 50 países, eu tenho uma meta de até os meus 65 anos de idade. Conhecer 65 países, conheço umas 250 cidades fora do Brasil e conheço o Brasil quase todo. 90% das principais cidades do Brasil, eu acredito que eu conheça. Né? Conheço também 90% dos estados. O que, que acontece? A viagem é extremamente gratificante. Conhecer culturas conhecer é, valores, conhecer história. E eu, antes de começar a viajar, o eu, que, que eu faço? Eu começo a estudar os locais. Por exemplo, se eu estou aqui em Belém, eu sei toda a história de Belém. Eu sei até desde quando o, o, o Pará pertencia à província do Maranhão, que depois se virou o Grão-Pará. Que o Amazonas pertencia ao Grão-Pará, como aconteceu tudo isso desde o tempo que aqui Pará era da Espanha. Eu estudo isso, me dá prazer, aí eu consigo entender melhor a história. Eu entendo como é que o Belém consegue crescer, por que é a cidade das Mangueiras, por que é essa efervescência, por que Belém tem um milhão e meio e a grande Belém tem dois e meio, quais são os principais municípios que, que fazem a grande Belém o que, que o, o povo gosta de fazer, como é que se comporta Se comporta o, o, o consumidor final, até mesmo quais são os seus ritmos musicais, o que, que importou do Maranhão, o que, que levou para o Maranhão para cá, qual é a sua culinária. Ou seja, eu fazendo isso, eu não decoro não, eu aprendo. Então, tem viagens que eu vou fazer no ano que vem e daqui a dois anos, que eu já estou estudando os roteiros, por exemplo, eu adoro bicicleta, bike. Eu quase todo ano faço uma viagem internacional para andar de bicicleta. A desse ano, eu desci as montanhas da Croácia, fiz a parte da França, Paris de bicicleta ali, é, fui para Amsterdã, interior da Holanda. Ano passado, eu fiz Noruega, Suécia, Dinamarca, Finlândia. Ano que vem eu vou descer o Rio, vou descer o Rio Danúbio, quatro, quatro países do Rio Danúbio, Vai descendo de noite, para oito horas, eu saio com a bicicleta, pedalo até cinco da tarde, volto, faço festa à noite dentro do bar, continuo descendo. Quer dizer, só que eu fazendo isso, cultura, viajo com empresários. E a gente tira uma, duas horas por dia para poder trabalhar aqui no Brasil. Porque até mesmo quando eu estou na China... A China é realmente um problema, eu só durmo três horas, porque eu fico de madrugada trabalhando aqui no Brasil e durante o dia trabalhando lá. Então isso me gera um pouco de problema, eu acabo dormindo menos ainda. Né? É, é até uma brincadeira, quando eu estou, por exemplo, trabalhando em Paris, as, normalmente eu fico em hotel que fica de frente para a Torre Eiffel, que apaga às duas da manhã. Às duas da manhã dele... É, é, que é no, são nove horas aqui, então está assim, na hora de eu parar de ficar ligando para o Brasil, viacionando as pessoas por Skype, por, por WhatsApp, por telefone. Então, é assim, eu, eu adoro viajar, viajar aumenta a nossa cultura, é, faz com que a gente conheça novos valores, novas pessoas, e a gente possa até adaptar para a nossa realidade aquilo que eu conheço lá fora. Eu aprendi muito viajando e espero que Deus me dê saúde, que, que eu possa ter condições financeiras, tempo, capacidade de locomoção para me aproveitar essas viagens. Um recadinho para você que está me ouvindo e que quer ter seu próprio negócio. Fala-se que uma pessoa inteligente aprende com seus próprios erros e acertos, mas uma pessoa sábia Aprende com erros e acertos dos outros. O que, que eu estou falando? O que, que eu estou resumindo? Não tenha receio de buscar informações. Não tenha receios de pedir as pessoas de mais idade, mais experientes para te ajudar. Se você tem um sonho de ter algo, corra atrás do seu sonho. Você vai correr riscos? Vai, mas corra riscos calculados. Lembre-se que você é o arquiteto do seu próprio destino. Você pode fazer uma vida melhor para você e para a tua família. E se você está trabalhando no que você gosta, você não está trabalhando, está se divertindo. Uma outra coisa, ninguém faz nada sozinho. Forme uma equipe, seja um grande líder, dê exemplos. Nunca peça para alguém fazer algo da qual você faz o contrário. Não tenha só discurso, tenha prática, dê exemplos saiba que as pessoas vão estar sempre te olhando. E não fique chateado se um dia você tiver uma ideia que todos vão rir de você, não. O Bob Marley falava o seguinte, vocês ficam sempre rindo de mim, porque eu sou diferente de vocês. Mas sabe que eu fico rindo o tempo todo de vocês, porque vocês são todos iguais? Essa frase do Bob Marley, que é uma brincadeira, é para mostrar que se você tiver um sonho, algo diferenciado, inovador, acredite, vá lá. E se você incomodar muita gente, e seus melhores amigos ainda falarem para você que esse sonho está alto demais, é porque ele está de bom tamanho. Tá bom? Eu vou deixar a última mensagem que é o lema da bandeira do meu Estado, do Espírito Santo. Na bandeira do Espírito Santo tem um, um lema que fala assim, trabalhe e confia. É uma frase de Santo Inácio de Loyola que diz o seguinte trabalha como se tudo dependesse de ti, e confia como se tudo, tudo dependesse de Deus. Tá bom? Beijos, boa sorte, conte comigo. Ah, se quiser falar comigo, meu nome é Lucas Isoton, eu tenho o site www.lucasisoton.com.br, todos os livros que eu escrevi estão ali, é só fazer o download grátis, não precisa comprar nada não, é de graça. Também no site da Cobra d'água, www.cobradagua.com.br, também tem vários livros ali. Se quiser manter contato comigo, tem ali e-mail, você me aciona, é, é Lucas Isotono no Skype, e a gente pode conversar. E uma das tarefas que eu tenho como voluntário é procurar ajudar, contribuir, para que é, jovens talentos possam desenvolver e fazer um, um país ainda melhor. We'll <laughs>